Olá a todos, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um workshop da casa em formato live streaming. Hoje com o tema, aprendo a calafetar as portas e janelas da minha casa. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas nossas habituais plataformas digitais, Facebook e Instagram. E também, se quiser rever novamente este workshop, pode fazê-lo no nosso canal de YouTube e no nosso site em lerroamerlan.pt. Ao longo deste workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que irão ser respondidas aqui em direto. E para nos ajudar com o tema da calafetagem, temos hoje connosco o João Cantante. Olá João, muito boa Olá, tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço Workshop da Casa. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nada. O João Cantante é uh, colaborador da nossa, da nossa empresa há 16 anos e neste momento está na Loja da Oeiras como uh, na parte do mundo decorativo, iluminação, pintura e decoração, não é João? Tapetes também. E tapetes. E, e tapetes. Sim. Muito bem. Uh, João. As pessoas às vezes uh, querem recorrer à calafetagem uhum. das suas habitações por causa do frio, mas a verdade é que é muito importante também uh, fazermos a calafetagem do calor, não é? Exatamente. Nós nós quando pensamos em calafetagem, geralmente abordamos as lojas no, no, no inverno, porque estamos sempre a pensar que, que vamos calafetar para não entrar o frio, mas no verão também perdemos, esse, esse, esse fresquinho de dentro de casa vai-se perdendo porque as janelas vão deixando de passar, tanto as janelas como as portas, vão deixando de passar esse, essa essa saída de energia, vamos lhe chamar assim. Então o que nós vamos aqui hoje mostrar é que no mundo da calafetagem, quando se chega a Leroy Merlin, onde há a marca da casa, marcas da TESA, marca da Burcasa mil e um produtos, então nós vamos aqui mostrar quais são os produtos mais indicados e também como é que se aplicam para mais facilmente, quando alguém chegar a uma loja das nossas saber o que recorrer a nível de produtos. Pois, porque a muita dificuldade que as pessoas têm é vamos calavetar, mas o que é que eu vou utilizar? como é que eu vou isolar e que medidas é que eu preciso de saber não é? Para, para poder fazer a calafetagem da, da minha habitação. E para além de isolar o calor e o frio, é muito importante fazermos a calafetagem da habitação para, melhorar, para melhorarmos o, uh, o sistema energético da nossa casa, não é? Daí a classificação energética, hoje em dia quando compramos ou vendemos uma casa vamos precisar e essa avaliação também está aí, está na passagem, na perca e de, de frio e calor na, através das janelas e das portas. E vamos, vamos começar hoje a falar aqui em janelas de correr, vamos falar em portas, por isso, mãos à obra. Estás preparada? Muito bem, estou preparada. Queres começar por onde Vamos começar por uma janela de correr. Pronto. Ok. Então, uma janela de correr, nós se formos colocar uma calafetagem uh, de pressão, a janela vai deixar de correr. Então, o que é que existe nas janelas de correr? Existe a possibilidade de desmancharmos aqui de lado estas pecinhas. Em algumas janelas temos que retirar com, com uma chave de fenda. E depois levamos a janela até ao centro da mesma janela, levantamos, tiramos a janela e vamos descobrir aqui várias fitas de calafetagem. Portanto, temos sempre, temos sempre que tirar a janela, pelo menos? Sim, se quisermos fazer uma calafetagem a 100%. Isto porquê? Ah, okay. Porque quando nós, nós vamos à loja, o que nós vamos ver na loja é que a janela tem esta peça que está aqui, que está a fazer um isolamento, mas depois aqui dentro também vai existir essa mesma peça de isolamento ou seja, aqui o vento vai passar é, vem de fora, atravessa o carril vamos lhe chamar assim e vai entrar para a nossa, para a nossa casa se nós fizermos este, este pelinho, que é uma pelúcia este pelinho que vai fazer é encostar-se sobre, sobre o carril e não deixar passar o, o vento através de, desta, desta falha da janela de correr porque nós gastamos dinheiro numa janela de vidro duplo mas, na realidade, todo, todo o perímetro à volta da janela está-nos a deixar passar uh, frio. frio pois. E então, vamos aqui já fazer uma substituição deste perfil, que chama-se Polúcia. Pelúcia. E essa pelúcia, existem medidas? Como é que nós sabemos que pelúcia é que temos que utilizar na nossa janela? Um, um dos truques é tirar sempre o que lá está e trazer como medida. Uhum. Esta medida que nós trabalhamos na Leroy Merlin é a medida mais comum, apesar que há as janelas que têm uma um bocadinho mais larga, mas também existe a solução para isso. Eu vou-te mostrar porque okay. esta é de retirar, é super simples. Nós é, de, é de encaixe, é isso? É. Esta okay. tem, tem uma, uma calhazinha aqui, nós só temos que passar aqui dentro da calha e corrê-la por aqui fora. Okay. ok. Então, vamos à Leroy Merlant, temos uma janela de correr e vamos pedir um perfil para as janelas de correr. Bom, isto é um perfil para as janelas de correr. Ele vem em rolinhos, uhum. são rolinhos de 6 metros. Temos aqui... Depois temos que cortar à medida, é isso? Cortar à medida. Okay. Cortamos só depois de ele estar colocado no local. Eu, vou, eu tenho aqui um já cortado que é mais fácil. Nós vamos agarrar nisto. E vamos inserir na calha. Pronto. Vamos inserir aqui na calha. Estava aqui a reparar, isto agora é cinzento. Existem várias cores, não é? Não, geralmente é, é a ronda ou o antracite ou, ou em preto. Ok. Geralmente Normalmente não... são, essas é, duas são, estas, são que... estas duas cores. São Vamos colocar por aqui dentro. Está feita a substituição. Isto, como vês, está a entrar sob pressão porque a outra já estava já estava prensada do tempo. Já estava mais desgastada, não é? Sim. Vamos agarrar numa tesoura e está feita a substituição. Ah, parece super simples. Então simples é só medir. Isto. Se a janela não tiver este perfil aqui, estas soluções têm autocolante. Ou seja, eu posso também agarrar na peça, descolar e vamos colar aqui ao lado. Por aqui afora. fora. Vamos tirar e... Ou seja, eu posso isolar na mesma sem precisar ter um encaixe. Exatamente. Se eu não tiver o um encaixe, mas quiser aumentar o isolamento destas janelas de correr, esta é a solução em autocolante. Ou seja, a mesma fita dá para fazer as duas funções. Pronto. Muito bem. Okay? Depois... Para tirar estas aqui dentro, já requer um bocadinho mais bricolagem, porque no caso esta janela, teríamos que tirar este parafuso fora, para tirar esta peça, para substituir Para, para ele mas também dá para fazer a colagem, ou esse assim, tinha é mesmo que se ser só de encaixe? Não, este aqui, este aqui uh, tem uma calhazinha mesmo, e o fita entra, corre okay. por aqui dentro. Pronto. Então vamos pescar outra vez a nossa janela, vou tirar a de senão a janela não vai funcionar. Pronto, vamos fazer isto aqui. E então... Onde é que nós temos aqui essa pelúcia? Temos aqui, onde ela vai cruzar com a outra com a janela. Outra, exatamente. Ou seja, eu vou encaixar a janela novamente, vamos aqui ao eixo da janela, ao meio e levantamos e largamos. Então, Portanto, é, tipo. é neste encaixe e aqui nas laterais e em cima exatamente. e em baixo. Ela tem, ele tem, consigo através do vidro, ela tem ali um pelinho que vai-se cruzar com o pelo deste lado e vai fazer o fecho da janela. E esse pelo não vai deixar passar o ar aqui pelo meio. Depois temos. Aqui em cima, do lado de dentro e do lado de fora, em ambas as janelas, esse mesmo a polícia, para não deixar passar o vento. E algumas janelas que não têm aqui um encosto, mas também podemos pôr aqui onde ela vai encostar. Ou seja, podemos fazer aumentar a calafetagem no terminal da janela e ela quando fecha, neste caso eu estou a abrir porque a janela é daquele lado... Caso fosse um perfil a direito, a janela quando encosta fica espalmada ali e não deixa passar o vento. Ou seja, fica em que pode isolada e mais na lateral Exatamente. Agora, o que é que acontece com uma janela correr? A janela correr nunca vai ficar isolada a 100%. Porquê? Porque a janela tem que trabalhar, tem que deslizar. Tem que deslizar. É? Então há uma, há uma pecinha, por exemplo, da marca da Burcasa, também disponível na Leroy Merlin, que é uma palheta. Essa palheta é isto que está aqui. Vou mostrar aqui. Vamos retirar a janela aqui para baixo, vou desdeitá-la esta palheta funciona da seguinte forma mas tem um é lado é só em transparente ou também tem várias cores? Não, é transparente para esteticamente também ficar é? mais bonito o que acontece com esta palheta é que ela faz ali uma espécie de um V e então vai fazer uma, um encosto à janela que estiver ao lado e faz o isolamento Então, eu vou ver se consigo fazer lá para casa eu vou fechar só as janelas só para, para ser mais fácil cuidar com os dedos então, tiramos esta, este esta que está aqui, ver se consigo tirar do outro lado mais facilmente, vamos descolar, a janela vai correr, é ao contrário, esta vai correr sobre aquela, então eu vou colar na janela de dentro, deixa-me só fazer assim, Tânia, uhum, que é para ser mais fácil, é mais fácil. tirar a janela fora, então, para mostrar lá em casa, a gente desmancha isto tudo. Esta película vai colar aqui e aqui. Tiramos o excesso. E esta película agora. E vai fazer a ligação das duas janelas. A ligação das duas janelas. Ou seja, quando eu voltar a montar a janela. Ele vai dobrar ali no cantinho, não é? Esta película está ali dobrada. Eu vou virar a janela ao contrário para nós vermos o que é que ela faz lá dentro. Esta película está por aqui, ela é transparente e o que ela vai fazer é um atrito à janela e não deixa que o vento passe entre uma e a outra. Ah, isso é bom, porque mesmo que nós queiramos isolar a janela, ao abrir e fechar, estes frisos passam ao continua vento. Continua a ser funcional, assim... a janela continua a correr e isola aqui. Esta mesma película também pode ser aplicada na parte de baixo da janela, ou seja... Uhum possa agarrar nesta película. E tem durabilidade essa película? Isto é um plástico, se for uma janela que tenha muita exposição ao sol, é normal que tanto em tantos anos vá se, se, se desgastando. Esta película também se pode colocar aqui junto do terminal da janela. Portanto, no fundo é em todas as zonas em que pode, possa passar Exatamente. o vento. E então esta película transparente não vai ficar em estético e vai fazer também aqui uma barreira para que o ar não passe através da parte de baixo da janela e o mesmo da parte de cima. Isto pode-se contornar toda a janela com esta fita, então conseguimos com as janelas de correr um isolamento maior. Muito maior. Ok? Muito e bem. E janelas de correr? Portanto, para as janelas de correr é a pelúcia esta fita, como é que se que chamava esta fita? É uma fita em perfil V. Perfil V. É. São ele, os ideais para, é. para janelas correr, ele não é? depois, na parte de trás das, das, das embalagens, ele dá, dá alguns exemplos de onde aplicar a, aquela, essa película para fazer um isolamento mais eficaz. E ah, okay. depois, cada, cada fabricante de janela de alumínio tem carris tem e encaixes diferentes e isso pode pode mudar o sítio onde vamos colar a, a fita. Ok. okay. Relíbo lá em casa, para se quiserem depois ceder a estes, a estes artigos, não se preocupem que nós no fim colocamos toda a descrição de todos os produtos que vão ser utilizados e que estão a ser utilizados neste workshop, para poder encontrar facilmente no nosso site e também nas nossas lojas físicas. Okay. Passamos então para as portas Então vamos passar para as portas e para as janelas ao mesmo tempo Isto porquê? Porque uma, uma porta e uma janela de dobradiça O processo de calafetagem é igual Aquelas de PVC que abrem e fecham, Exatamente. não é? A única diferença é que numa porta temos uma passagem de vento por baixo E na janela temos um ar toda à volta, à volta. para calafetar Então vamos começar pelas janelas Uma janela para ser calafetada Primeiro temos que medir a folga e então, para medir a folga, pois, porque às várias... vezes quando nós queremos, sabemos que queremos isolar, uhum. mas como o que é que nós como é que nós sabemos que medidas é que temos que isolar não é? Primeiramente questão que primeiro colocamos. temos que saber qual é qual é a folga que nós temos na, na, na janela ou na porta para corrigir sabermos porque, onde é que está a folga é isso? Sim okay. porque se tiveres uma, uma porta por exemplo o caso desta porta esta porta está empenada nós conseguimos ver perfeitamente aqui pela lateral da porta que tu consegues ver aqui que a porta aqui está mais saída e aqui a porta está mais dentro ou seja nós aqui já sabemos que a porta tem um tem uma diferença agora quando a porta está nas nossas casas não conseguimos ver através das paredes, então temos pois. que medir uma das maneiras muito simples de medir é agarrar numa folha de papel eu vou agarrar aqui numa vou agarrar aqui nesta peça mas pode ser perfeitamente uma folha de papel e começamos a dobrar a folha de papel em várias medidas mas existem várias formas de podermos saber as medidas? sim, há a técnica do isqueiro agora quando te ensinam a técnica do isqueiro é pôr aqui e ver se o vento passa ah. Eu não fumo, em casa é tudo elétrico. Ah. Não Esqueiro. tem isqueiro. Isqueiro não serve para dado. Há a técnica da plasticina, que é colocas a plasticina na dobradiça, fechas a porta, abres a porta e vês a espessura. Ah, pois, espessura porque ele fica aqui já a espessura. Plasticina. É esta espessura aqui, Exatamente. não é? Eu como ainda não tenho crianças, não tenho plasticina ah. em casa. Temos ah. que arranjar uma solução, então. então. Uma das soluções muito simples é papel. Eu vou usar aqui um, um bocado de plástico, mas o truque é, nós fechamos a porta uh -huh. ou a janela e pomos por aqui na, na lateral na, na da lateral, porta e corremos por aqui afora. E como vemos, ela aqui embaixo já está muito apertada, já não consegue deslizar facilmente, uhum. mas eu aqui em cima tenho uma folga enorme. Ou seja, eu tenho que fazer o um isolamento maior na parte de cima, Exatamente. é isso? Mas eu não vou comprar uma fita para a parte de cima e uma fita para a parte de baixo. Então, eu aqui já tenho uma conclusão, que a fita aqui embaixo vai ter que ser o mais fininho possível. Porque okay. ela aqui já tem dificuldade em passar. Mas eu aqui em cima, quando é muito de folga, eu vou começando a dobrar essa folha e vou ver. Ainda continuo a passar, e vou dobrando até ela prender. Pronto, ela prendeu. Já consigo ter a medida do Já que consigo preciso. ter a medida. Ou seja, eu tenho aqui à volta de uns 6mm. 6 Ou seja, okay. eu com 6mm, como é que eu vou chegar a Leroy Merlin e escolher uma fita que faça de 1 a 6mm? Eu vou agarrar nas caixas e as caixas dão-nos uma leitura. Muito simples. Então, esta fita prensada vai a um milímetro, uhum. excelente, dá para a nossa situação. Ou seja, dá, exatamente. Mas depois ela, ela em, em expansão ocupa quatro. Quatro. Nós temos seis. seis. Então, Ou seja, não pode ser essa que vai ser uma coisa maior. Esta vai funcionar maior. na parte de baixo, Me não vai funcionar baixica. na parte de cima. <risos> depois, o que, é que, que é que vem a seguir? Temos uma fita que começa prensada, faz dois milímetros e sentar prensada seis milímetros. O seis é excelente. Para nós dava mas o dois não. Ah, porque temos a folga pequenininha e de 1 então, um milímetro. E a porta então, não, não ia ser. fechar. E então seguimos para outra solução. Solução 1 um milímetro, prensar, Sim. Tá okay. Dá para a nossa parte de baixo. 7 mm Dá, porque nós temos 6. Pronto, nós temos 6. Quando nós temos 6 devemos escolher sempre a medida a seguir. Porque 6 ah. há de ser ajusta, o 7 já vai encostar e fazer uma pressão sobre a fita. Okay. Como ela se adapta de 1 um milímetro a 7, para uma porta como esta que está toda empenada, esse será o ideal. Okay. ok, então neste caso, eu chegava à Leroy Merlin e via uma, uma fita de 1 a 7 mm era ideal porque eu tenho 6 milímetros para ir lá na parte de cima. Corretíssimo. E baixo 1. Um. Pronto, depois a diferença entre as fitas que vamos encontrar, quando eles pois, dizem... depois eu chego à Le Roi Merlin, tenho uma panóplia de escolha, é, é, é. não é? E não sei mas o a, que é que... Mas melhor. aqui, uh, Paulo, uh, aqui uh, a, tua, a tua solução está, está no que tu precisas. Eles podem pois. te oferecer muitas soluções, mas se tu tens uma folga de, de 1 a 6, as outras soluções já não teixe, são para mim okay. então depois a diferença de materiais esta que vai de 1 a 7 é feita de silicone o silicone é, um, é uma matéria bastante durável e eles em 10 anos de garantia okay. aqui já é uma esponja e uma borracha e então as garantias vão baixando a garantia tem a ver com a durabilidade porque o material como vai estar sob pressão ele depois vai ganhando ali um vício e, então, e partida, vai ficando cada vez mais palmas é então um dos truques é ao final de 10 anos vamos lá ver se ainda estão em condições ok se não substituímos Okay. Okay. Pronto. Então vamos colocar a nossa fita de 1 a 7 milímetros A Tânia vai abrir a caixinha Vou abrir Vai tirar a, caixinha. a fita lá de dentro Temos 6 metros de fita, não é? Exatamente Temos aqui, portanto elas são assim, não é? Exato Podes puxar à vontade E agora desenrolando isso tudo vais olhar e só tem 3 metros Então, só tem 3 metros porquê? Porque esta fita... Ela vem para ser separada. Ah, tem então, aqui dos truque. Três, dos três passou seis. Há okay. muitas pessoas que dizem assim, então mas eu tenho uma porta blindada, eu posso pôr as duas as fitas. As duas ao mesmo tempo. Não há necessidade. Basta uma, da fita, uma das fitas funcionar como isolamento, a segunda fita não vai estar lá a fazer nada. Então, mais vale uma, uma fita fininha, bem a fazer o seu trabalho, do que três ou quatro ou cinco e após a porta não fecha, porque está lá muita fita a fazer em enchimento. Pois. Eu agora vou tirar aqui a porta para ser mais fácil explicar. Antes de avançarmos, João, vou relembrar lá para casa que pode colocar todas as suas perguntas, que o João vai responder aqui em direto, portanto, esteja à vontade. Todas as questões que tenha sobre calafetagem, nós estamos aqui. Hoje só para si para responder todas as questões. Não, Não é João? É sim, <risos> estamos cá. Então, portas e janelas de dobradiça. Como é que se faz a calafetagem? Na zona da dobradiça, vamos deixar para o fim. Ah, ainda vamos, vamos ter de fazer alguma coisa à dobradiça, é isso? É. Ah, okay. Então, primeiro vamos fazer um corte de 45 graus. Isto porquê? Porque nós vamos pôr. Para colocar uma fita aqui. Aqui. Ah. Então, a janela, quando encosta, a janela e a porta, quando encosta, vai, encontrar, vai encostar neste perfil. Ok? Toda okay. à volta. Então eu vou colocar esta fita de calafetagem e vou começar aqui em cima. Atenção que eu não estou a ver, mas hum, acredito tá que bom. esteja é no sítio mesmo. certo. E vamos andar por aqui abaixo. Não vamos cortar a medida logo, porque a fita, à medida que nós estamos a colar, pode retrair um bocadinho por causa da cola. Então pode acontecer, cortamos e depois quando chegamos e fica faltar a faltar um, um bocadinho, um não é? Então vamos por aqui abaixo, por aqui abaixo... Está tudo encostadinho, agora sim, já estamos aqui e corta-se e vem para aqui. Pronto. Então, pressionar muito bem e este lado está tratado. Vamos fazer outra vez o ângulo de 45 graus, mas neste, neste caso ao contrário. Então sempre importante fazermos o ângulo de 45 graus? Que é, é para depois as fitas encaixarem bem umas nas é outras, não, mesmo, não é? É só o mesmo caso disso, é só mesmo por uma fita poder ligar à outra... E ficar mais estético. Então, vamos por aqui fora. Obrigado, Tânia. Vai puxando. Vai puxando. E já está. Vamos cortar aqui o excesso. Deixa vir cá fora. Deixa vir aqui. Oi. Vamos cortar. Já está. Pode estirar. Uma coisa ótima também para se fazer em família. Bom, não é? Exatamente. Tem que ser alguém alto. Pronto. <risos> Depois, onde é que com a saudagem terra? É agora nesta é lateral. É nesta lateral, porquê? Na lateral da dobradiça na realidade, uh, enquanto aqui nós temos um, um processo de encosto, de, ou seja, a porta e a janela vai encostar aqui e vai espalmar, okay. aqui a, a, a, ah, a dobradiça vai arrancar. Funcionar. Então, se nós pusermos na, na, no mesmo perfil aqui, o que é que vai fazer a porta e a janela? O que é que eles vão arrancar, porque ele vai esborrachar é aqui. Ah. Ou seja, ele na realidade aqui acompanha, mas aqui é que vai esborrachar. Então, onde é que nós vamos colocar a fita? Vamos colocar na lateral. Vamos agarrar na fita. Aqui. Isto é sempre. Tânia, tens unhas? Tem. Não é gás. Então, vamos tirar essa fita fora. Ah, isto é É Pronto, <risos> então, já está. Espera aí, não tires tudo ainda, por causa da cola. Então, vamos colocar na lateral e vamos percorrer a lateral da porta. Portanto, e porta e janela. Atenção, isto, isto atribui-se tanto ao lado da dobradiça. Na realidade, é o lado da dobradiça, a fita, é sempre na lateral e não uh, de frente, onde encosta a porta e a janela. Vou até cá abaixo. Ter -se sempre atenção então, na zona onde estão as dobradiças, colocar na lateral e não colocar igual às outras, não. que é para a porta não rasgar eu agora, a fita. Agora vamos montar isto, só para, para bater tudo certo. agora tudo certo. Eu só a alinhar o baixo. Aqui está? Tá, tá, então, vou virar isto ao contrário. Aí, embaixo, aqui está? Tá. Vou virar isto ao contrário para toda a gente ver. Pronto, a fita está aqui. Esta vai esborrachar para aquele lado, vai esborrachar para aqui para este lado, e todos estes vão encostar. E nós vamos ter nossa porta do lado de cá. Não se vai ver. Fica, a passagem no ar fica toda ela isolada. Esteticamente também não se vê a fita. Não, exatamente, é isso que eu também estava a tentar reparar. A porta, também, ao bater, também vai amortecer. Pronto. e está nossa portinha e, e a janela a nossa janela, parte isolada. Ela é e isolada. Maravilha! Pronto. E agora, o que é que falta? Falta a parte de baixo. Pois é, na então. parte de baixo não podemos usar a fita, porque as folgas até são maioritariamente são milhões, maiores, não é? E então vamos usar o quê? Vamos usar estas réguas de porta. Então, estas réguas de porta nós também temos em vários tamanhos e várias cores. Muitas das vezes as pessoas optam por escolher uma cor idêntica à da porta. Nós trouxemos aqui em branco. Temos também da marca, por exemplo, da, da Burcasa fitas uh, à cor da madeira. Isto agora vai cair tudo. E não há Oi. problema. Então temos a imitar as portas de madeira. Ah, isto é engraçado porque podemos, as portas que temos lá em casa, a cor da, da, das nossas portas, podemos mesmo utilizar Sim. para não parecer que estamos a isolar, não é? Exatamente. Temos também transparente, caso não queiramos que altere a estética da porta. Da porta temos em madeira, em madeira, e temos em madeira alumínio. Ou seja, isto é um alumínio a imitar a imitar madeira e isto é colocado de, na parte de fora da porta. Vamos, vamos e, montar portanto, uma delas. Os alumínios são mais resistentes, é isso? Sim, se houver uma porta muito exposta ao sol, podemos colocar em alumínio. Portanto, são mais indicadas para as indicado. portas de exterior. Sim. O que, o que há depois também de derreter é que nós temos que... Hum, vamos abrir aqui, vamos tirar fora. Estas fitas Bom. têm algum tipo de manutenção? Não, aqui tem a ver é que se ela for mal colocada, ela vai começar a, a rasgar o chão e começa a se descolar. Ah. Porque isto é autocolante. Ou seja, como isto é autocolante, se, se a fita estiver a raspar muito no chão, ela com o tempo vai se, vai -se descolando ou até que o pelo também pode, pode acamar ah, pode e de, aqui, começar não? a deixar passar. Estas, estas, estas réguas de porta existem em pelo e em plástico, ou seja, se for o caso da água, nós vamos, vamos utilizar uma de plástico para não entrar a água lá dentro. Ok, oh, então, okay. como é que se monta isto? Temos Quantas vezes mais ou menos por ano? Desculpa, João, aquilo que estávamos a falar aqui há um bocado da manutenção. Tem alguma durabilidade anual? Eu tenho uma há muitos anos em casa. Uh, aqui a que ver é, se ela, deixar de, se ela deixar de isolar e começar a passar o vento, é na altura de substituir. O, tru, oh, okay. o truque é esse. Muito Bom, bem. Se nós agarrarmos então na nossa portinha, nós temos aqui a parte fora da porta e temos a parte dentro. Eu aconselho sempre a pôr estas ripas da parte dentro da porta. Porquê? Porquê? Porque, geralmente, da parte de fora, temos aqui sempre uma, uma soleirazinha mais alta. Então, uhum. estamos a isolar com a altura da soleira e depois, quando a porta abre, fica aqui uma fenda muito, ah. muito espaçada. Então, vamos isolar da parte de dentro. E temos que cortar isto, não é? Temos que cortar isto. Como é que cortamos isso? Pois. Primeiro, vamos limpar muito bem a superfície. Um bocadinho de álcool. Que é para mesmo, a cola colar mesmo bem, cola, não é? Para colar, como deve ser. Vamos isolar. Vamos limpar, aliás. Vamos limpar isto tudo então é um bem. dos ensinamentos que tu também costumas trazer nas aulas aqui de, Sim. de bricolagem? Sim. Tudo o que, tudo que acabamos limpeza. de fazer de colagens antes de limpar sempre. Ou com um bocadinho de álcool ou um bocadinho de acetona. Ah, okay. Depois vamos medir a nossa porta. Bom, neste caso temos uh, 30 e mais ali, 1, um, 35. Uhum. Então chegamos aqui um lapizito. Marcamos. Aqui. Tem aqui um lápis. Ou, ou se der jeito podemos logo fazer assim e marcar logo. Ah, também não, pode ser, sim. Vou fazer sim. aqui vou fazer uma marcação. Vamos pescar uma coisinha muito gira que há na Le Roi Merlin. Vamos colocar na zona do corte. E vamos fazer aqui um cortezinho rápido. Isto é plástico. Corta rápido, não é? feito aqui vamos aparar os pelos aqui a está feita vamos tirar isto tudo daqui já não é preciso e agora lá em casa já ah, mas eu não tenho serrote eu não tenho tesoura. só para cortar condensora o x não não ah. há ali outras soluções isto é soluções preto quase tudo <risos> pronto então fitinha autocolante Tânia vamos lá faça favor vamos encostar aqui o pelo ao chão ligeiramente Fazemos um bocadinho de pressão para baixo, só para ele fazer, ficar sobre pressão. E ok, e colamos. Tá? Vamos pressionar. E a nossa calastagem por baixo da porta está feita. E a... temos a nossa porta isolada. Pronto, temos a porta isolada por baixo. Onde? Ok, estávamos a falar. Não tenho lá rota em casa, o que é que eu posso fazer? Então, vamos arrancar. E temos da marca Burcasa e temos da marca da casa, que é a Axan. Então, a Axon tem umas fitinhas autocolantes em branco e em castanho. E o processo é tão mais simples, Tânia. Olha o espetáculo. Olha. É só agarrar e colar. Estás preparado? João, ah. antes disso, até temos aqui uma, uma pergunta das fitas. Sim. Quando se tira as fitas antigas, limpamos com algum produto antes de substituir pelas fitas novas? Sim, com um bocadinho de acetona ou álcool. A maior okay. parte das vezes o álcool, álcool. o álcool quase toda a gente tem em casa, é mais fácil... A acetona talvez nem toda a gente tenha, mas a acetona é um bom desengordurante, uh, é uma, uma boa solução. Ok. E depois também temos aqui uma questão de uma senhora que pergunta, qual a duração aconselhável da fita? A então, fita assim que começar a perder a sua, a sua, uh, uh, o seu objetivo de Quando calafetar... Quando começar a perceber que está a isolar, não é? Se eu começar a ver que está a entrar poeiras por baixo da porta, está na altura de substituir a fita. Tânia, estás a ver? Achas com a que é cola mais também. Ah, esta parece ser mais fácil porque é mais maleável, não mais é? Mais maleável, não precisa não serrote, de, de roda. E o processo é o mesmo, de ponta da porta. Atenção, aqui temos que encostar em baixo. Primeiro encostar em baixo e um só picadinho. depois é que pressionamos, não é? Anda mais para cá um bocadinho, já está. Oi. Encosta, está feito. Ah, esta é muito mais fácil. Pronto. E isto isola tão bem quanto, a, quanto as de alumínio? Sim, isto faz um isolamento tanto, tanto para poeiras, não tanto para águas, porque isto é uma, é uma, uma, uma esponja, vamos então, chamar assim. Então uma porta ao pé de, aqui, de sítio que apanha chuva já não é, vai aqui, resultar. Aqui a grande vantagem é que a maior parte das vezes o que é que nós temos por dentro? Temos portas com, com aquelas trancas que vão abaixo e geralmente estas, estas peças chegam aqui... E vão, vão apanhar a, a, a barra de tranca uhum. e, e as pessoas acabam por cortar e continuar a passar vento aqui neste ah, cantinho. Ah, pois. Bom, a vantagem destas, destas fitas é que nós pomos a fita, passa por trás, ela passa por trás do, do, do trinco, vamos-lhe chamar assim, e a partir daí é só fazer este tipo de isolamento super simples. Ok? Vamos a mais uma solução? Isto é para tirar... Ah, mas tens mais soluções! Tem, Maravilha! Tem. Então vamos lá. Se fosse só uma solução, já estava feita. Depois, outra solução que nós também temos. Vou tirar agora aquela cola. Senão, Lá está sempre álcool ou acetona para desengordurar, um não é? De álcool ou acetona. Senão a dona da porta depois também dá-me na cabeça. Ah, exatamente. Está feito. E, então, outra solução. E essa solução muitas das vezes é utilizada nas portas de interior. As pessoas às vezes dizem ah, eu coloco isso na porta de exterior e funciona. Ok, pode funcionar Ah, mas, mas a resistência não é ao sol chuva vento Sim, não é isto, tão grande isto, e não só aquela aquela pequena diferença entre a entrada da entrada de, de chão pode pode danificar o produto ah, pois. E a, a, as trancas podem enrolar aqui pois a porta não abre ou seja pode acontecer aqui alguns fatores que não estão previstos para este tipo de material Pronto. isto é o que isto as pessoas chamam o chorizo isto é, é um artigo que muito simples abrimos a porta colocamos Sobre o comprido da porta. E esta é muito mais fácil para cortar. Tiramos né? a medida. Isto, isto é só tesouras. Tenho aqui o lápis. Está aqui. Então a porta está aberta. ele encostou ali. A gente vem aqui. Marcamos. Aqui uma marcaçãozinha. Tiramos fora. Olha a sempre a tirar fora e não, não cortar logo na, não, na porta? Não, cortar naquele sítio, vai o x ou a tesoura, não vai funcionar como deve ser. Isto cá fora corta-se muito mais facilmente. Olha, eu aqui com uma tesoura. Vamos a ver. Já está. Foi o tempo que estás a olhar para o telefone. Olha, espetáculo. Queres Estou ver? a olhar para o telefone porque temos mais umas questões. <risos> <risos> uh, tem aqui a questão de uma senhora que pergunta. E as portas de, uh, das varandas e as portas de alumínio sem serem deslizantes? Como é que nós isolamos estas portas? Opa, a gente tem resposta para tudo, é o que, é o que vale. Boa. Então, o que é que nós temos? Não tem em todas as lojas, mas é um artigo que se pode-se pode pedir por encomenda. E então, existe para essas janelas uh, basculantes, existe umas, umas calhas de borracha que eu vou mostrar ali. só pôr isto aqui dentro. Já está. E. Portanto, estas aconselhas um aqui mais para interior, não é? Sim. Mais interiores. para interior, porque, por exemplo, olha nós acabámos de tirar a medida aqui, o que é que nós estamos a esquecer? De vermos aqui a porta. É o perfil da porta, por isso é que a medida não vai lá. Ah. Se for uma porta de interior, este perfil é muito mais pequenino e ele entrava logo à primeira. Então, o que eu estava a falar são estas borrachas. Bom, existe da marca Burcasa, ela é Rua Merlin. Ainda não tem, mas qualquer dia passa a ser. Mas vendemos, não Pronto. é? Nossas isto são umas, borrachas, são umas borrachas que vêm com os perfis das janelas. Ou seja, isto é a borracha para substituir os, as borrachas que vêm nas janelas basculantes. Não é, um, é, um, é muito específico de marca para marca. Nós aí só temos dois perfis. Eu acho que no mercado há mais disponíveis, mas nós só trabalhamos com esses dois perfis. Não É, é como eu digo, é uma coisa que pode, pode aparecer em algumas lojas... Mas a maior parte das vezes é um artigo só por encomenda. Já está a nossa portinha isolada de um lado e do outro. Ou seja, se eu quiser fazer um isolamento no inverno de um quarto para a sala para não perder o calor da lareira ou do ar-condicionado, esta é a maneira mais fácil de o fazer. Chega ao verão, posso tirar, mas se eu também quiser isolar para o calor também não sair de ter o fresco. Isto pode lá ficar o ano todo. Estas janelas também dão para aquelas portas. Estas janelas não, estas, estes óleos também dão para as portas de PVC que temos, por exemplo, de abrir e fechar. Estamos dentro de um apartamento, a porta de exterior não está bem para a rua, mas dá para utilizar na mesma? Tudo, tudo que tiver o chão direito, tudo que tiver pavimento direito do lado fora e do lado dentro da porta dá para usar este sistema. Oh, ok. Porque isto vai isto vai escorregar, isto vai andar a arrastar pelo chão. Agora, se eu tiver isto numa porta de entrada, por exemplo, e há areias, Já e se eu tiver consigo, um chão é? flutuante, se as areias se acumularem aqui por baixo, isto vai riscar o chão todo. Pronto, oh, okay. Isto também é uma, é uma e, das e coisas... Isto, a durabilidade isto também não, não é quase nenhuma? Isto, é, isto é, é, é espuma, é um bocadinho de tecido resistente à água, ou seja, isto em termos de durabilidade é fácil, não, não vai durar muito tempo. Provavelmente vai, vai ficar muitos anos ali, só, só ele começando a desgastar aqui, se for um chão muito agressivo, é que ele vai começar a desgastar. De resto, isto vai durar, vai durar muito tempo. Ok? Nossa porta e nossa e temos janela. A Já nossa está. porta isolada. Depois. De outras soluções que nós temos também para as portas de, das garagens: temos soluções de, de fita de borracha e de pelo, ou seja, estas réguas de, de alumínio... Ah, estas têm mesmo que se cortar, é, não é? Tem que se cortar à medida. Isto, isto traz, traz, tem dois metros e meio, ou seja, são duas ripas de 125 um metro e vinte e cinco. Okay. Isto é parafusado na, nas portas das garagens e depois, para calafetar a porta à volta, nós temos a chamada a esponja de calafetagem um tamanho... um tamanho maior, ou seja, esta que está aqui, que é há quem use isto nas portas de oh, ou seja, esta prensada vai a 3 ela em, em, em expansão vai a 16 milímetros isto põe-se toda à volta do perfil da porta da garagem e este podemos pôr da parte de baixo se não quisermos este tipo de, de borracha a Burcasa, lá está, temos várias marcas temos também a Tesa temos a Burcasa tem a fita adesiva e tem fita com, com parafuso é uma fita que nós colocamos também à volta da porta da garagem, nós podemos colocar aqui à volta essa fita, então o porta quando fecha faz uma barreira e não deixa entrar nem a água nem o vento uh, lá para dentro Ok, okay? Bom, Depois, o que é que nós temos aqui mais que podemos mostrar lá para casa? João, até agora está perfeito É, ótimo. Eu estou a perceber ótimo. tudo e penso lá em casa também Resolve mais uma vez que pode fazer todas as suas perguntas, estamos aqui mesmo para responder, o João nosso especialista de calafetagem está aqui para nos ajudar por isso uh, é aproveitar, temos que aproveitar, não é João? Sim, <risos> então vou aqui, por exemplo, na marca da TESA. A marca da TESA tem aqui uma fita, tem aqui uma, uma régua de porta basculante. Não sei se a, a, a Tânia trouxe. Está aqui. Ok. Ai, então, trouxe tudo o que tu pediste, é, ó um, uma máquina. Aqui. Então, vamos abrir aqui por baixo e vou mostrar aqui a vocês outra solução também. Então, se eu tiver um chão irregular, eu quando for colocar estas fitas todas que eu tenho estado a colar até agora, o que elas vão fazer? Vão riscar o chão. Ah, então, Para não arriscar o chão... Vamos estar a emendar, vamos estar a calafetar o frio e vamos estar a estragar o chão. Exatamente. Então, se tivermos um chão, por exemplo, de mosaica, onde as peças estão, completamente regulares, podemos usar esta fita, esta régua de, de porta da marca da Tesa, existem várias cores, e se repararem em casa, por aí, Tânia, repara que isto recolhe. Ah, pois é. Pronto. E então, o que é que isto vai fazer? À medida que o chão é irregular, ela vai se adaptando ao chão, então, Vai-se moldando ao chão. Vai-se moldando ah. ao chão. E então ela não vai ficar a fazer atrito ao chão porque ela adapta-se. Esta ah. é uma boa maneira de não riscar. É. Se nós tivermos um chão de mosaicos irregulares, esta será o ideal. Se for um chão flutuante, pode ser ou, ou de borracha ou de, de pêlo direita, que não precisa não, não de, de recolha. Pronto. Depois, outras dúvidas que também existem, que eu esqueci logo no início. É a história da espuma. A espuma também existe no mercado. Uh, uh, é, é muito usada em janelas de madeira. Okay. Uh, aquelas assim mais antigas que abre e fecha, correto, não é? Correto, mas a, a espuma é um produto que tem uma durabilidade ali de um ano e meio, dois anos. Ah. Ou seja, se nós, se nós quisermos andar todos os anos a investir em calafetagem, porque a espuma com o tempo vai ficando esborrachada e a memória dela depois não, não, volta, não volta atrás e fica, fica prensada, então temos que andar sempre a substituir. João, e a, a, para colocar, é da mesma forma? Queres exemplificar É também? sempre da mesma forma, é sempre, como já temos aqui. Temos o ângulo também. Eu, eu vou tirar aqui fora esta janela para mostrar lá em casa. Esta porta, neste caso. E então, nunca se esqueçam, onde encosta, de frente, na dobradiça do na lado. Lateral. Na lateral. Ok? Depois, outros miminhos que a gente também. Ah, tem uma questão aqui. também, João. Isto. Aqui as dobradiças também são importantes para isolar a casa, não são? Estas dobradiças? Não, não. Ou não, não. não precisamos de mudar este. Se o vento, se o vento vier daqui e está aqui a borracha, o vento já não passa para cá. Ah, portanto, aí não é por causa da dobradiça. Não é por causa Muito da bem. dobradiça. Depois, a nível também de isolamento, o que é que nós temos? Temos coisas como defletores de calor, ou seja, isto é uma, é uma, uma, uma folha com, com um papel de alumínio que é colocado da parte de trás dos radiadores. Agora está a frio, vamos ligar o radiador, o radiador vai começar a aquecer a parede e a divisão. Vamos perder muito calor nas paredes. Então, o que é que a gente vai colocar? Vai colocar isto entre o radiador e a parede. O calor todo que começa a aquecer a parede vai, vai, refletir. vai refletir e vem para a nossa... também. Evita... E existe alguma técnica para colocar? Não. A Axan traz uns adesivos, nós podemos colocar esses adesivos na, na peça. Vou puxar aqui fora. Os adesivos, isto, estão eles. Pronto. Isto tem uns adesivos, cola-se de um lado e cola-se do outro. Isto estica-se. Agora aí desse lado. Ah, mesmo para refletir, exatamente. Ah. Isto fica lado na parede. Vamos simular, vamos só encostar aqui, Tânia. Isto encosta na parede, pomos a fita dupla face e o nosso radiador vai estar, vai estar aqui. Nesta posição e facilmente o calor do radiador que ia para o lado da parede vai refletir para, para, para, para, para a divisão. Então não vai haver uma, uma, uma redução de energia desnecessária. Nós não precisamos aquecer a parede. Exatamente. Okay. E isto é, para a nossa conta da luz vai ser uma maravilha. Pronto. Não é? Depois também para a malta tradicional. Temos aqui umas Os coisas choritos. que já algumas lojas começam a ter. Que é o, o tradicional cheiro isso de pôr nas janelas e nas portas. Ai este é todo com Pronto. o cão. Temos este assim engraçadinho, temos um da nossa marca também. Isto aqui atrás para essa feira da lá. <risos> isto, isto funciona. Muito simples. Traz também um adesivo. É adesivo? traz adesivo? umas bolinhas. Ah, pensei que era só colocar... Ah, ah. Muito isto bem. Isto traz um, traz um adesivo. Vamos só tirar isto aqui, mostra lá para casa. Nossa. Isto vai entrar na nossa porta que está aqui. Vamos montar isto outra vez. Passamos a vida a montar e desmontar a porta. Espera aí, queres ajuda? Já está. Pronto. Ela agora não fecha porque a Atari alguma coisa a aprender. Já está. Pronto, então. Isto é, é este velcro. Este velcrozinho. Colocamos colo na porta, colocamos não é? Colocamos na porta, ah. no sítio. E depois isto cola aqui. Cada vez que nós abrimos a porta, isto vai acompanhar a porta para lá ah, e para cá. É melhor do que os óleos tradicionais que ah. sempre, tínhamos estar sempre a ajeitar a porta, os, não é? Sim, antigamente quem usava a usava hum, serradura, hum, serradura hum, para fazer volume, mas por causa da umidade, depois começavam a ficar todos, todos estragados. Ah. Pronto, isto vem com um material já resistente à lavagem, pronto, e depois existe com estas brincadeiras, com o cãozinho e com... E depois existe com vários padrões e tudo sim, isso, aqui não aqui é? na Burcás existem dois... Já há lojas nossas que já começaram a ter pedidos dos clientes disto. Eu vou, eu vou abrir aqui este também para verem lá em casa. Pronto. Depois o cliente pode escolher a cor que quer, o formato Pronto. que quer. Eles, neste caso, eles têm estes dois. Vamos chamar o Tico e o Teco. Ah. Pronto, este aí é o Tico e o Teco e, e está feito. <risos> ok, alguma dúvida lá em casa? Por enquanto não, mas já sabe, relembro mais uma vez como é que está O João está hoje aqui mesmo só para falar tudo o que seja de que e já é também um colega habitual aqui no nosso espaço do workshop da casa. Ficamos sempre muito contentes cada vez que o João vem aqui aos nossos workshops. Um... João, agora passamos o quê? Para os stores? Sim, vamos terminar aqui com, com os torres. Uh, outro, outro dos problemas que encontramos muito na na Levo à Merlin, que os clientes chegam lá, é que passa muito vento pela caixa dos torres. Então, pois, nós pensamos as é janelas, janelas, janelas, mas depois a caixa dos é o sítio onde tem o isolamento e que está uh, a passar o frio todo. Isolamos a janela, está tudo bem, mas depois não está. Continuamos a ter frio ou calor. Uh, Lembrem-se sempre de uma coisa, a casa tem que circular o ar. Se nós formos isolar tudo em demasia, se não houver uma circulação do ar, começamos a ter problemas de condensação. Ah, ou pois. seja, começam a aparecer aqueles pontinhos uh, pretos que ninguém gosta de os ver e já sabem porquê que é. É porque a casa não tem tempo de secar as paredes e começa a, um, a acumular muitas umidades na, na parede e nos tetos e, e aparecem esses pontinhos negros uma das, ah, okay. uma das maneiras de descobrirem é quando limpam esses pontos negros e fica limpo a partir da condensação quando limpa e fica amarelo então sim, há ali uma infiltração que está havido de, de qualquer lado e, e outro já lado tem que ser tipo de investigação não é? este tipo de investigação então, a TESA tem esta solução que isto é, é vamos chamar uma fita cola gigante em, em esponja pronto. isto é adesivo, vai coar pronto. e é usado na caixa dos, nas caixas dos toros a ver se eu consigo exemplificar como, então, a caixa dos torres, vamos simular que isto é a caixa dos torres, se a caixa dos torres tiver o acesso de frente, há cá umas que são de baixo, uhum. o que nós vamos fazer é, vamos colar este adesivo na parte de cima, contornar e na parte de baixo, Pronto. E fica isto. toda à volta do store, não é? E fica assim. O que é que acontece? O vento que vinha de dentro do store, que está aqui, não consegue passar porque isto está calafetado de cima a baixo. Quando for preciso substituir o store, basta descolgar aqui um bocadinho e temos acesso ao store para qualquer tipo de substituição. Quando é ao contrário, quando é por baixo, vamos segurar só assim, podemos fazer ou na tampa à volta da tampa do store, à volta da tampa, ou colar também assim, de um lado ao outro, e então fica deixa eu lá, pôr isto ao contrário para aquele lado Pronto. se nós colocarmos assim a caixa do estouro vai ficar isolada por baixo e o vento também não vai passar pela caixa pela tampa embaixo outra solução também muito simples porque a maior parte das tampas são de encosto e às vezes não vale a pena pôr uma coisa tão grande se eu colocar numa fita de calafetagem eu vou agarrar aqui por exemplo nesta da tesa uhum. da, da, Axon. da Axon se eu agarrar na, na tampa sendo em cima como em baixo, é indiferente. Posso agarrar na fita. Vou aproveitar para dizer que a Axan é a nossa marca da casa Le Juan Merlin. Também, e, e digo... Uh, e é uma marca espetacular, espetacular para claro. aquela fotagem, e não só. Podemos fazer a tampa este isolamento que está aqui. E depois faz aqui. quem? Toda a volta da caixa. Toda a volta da caixa, exatamente. E aí, também temos que fazer a medição na mesma da espessura. Uh, sim, mas à partida se pusermos a mais fininha, que vai de 1 a 4, é o suficiente. É o que suficiente. Então, pois também a caixa não, não fecha bem, não é? Se nós colocarmos uma fita toda ao comprido da tampa, aqui a mesma conversa, vamos colocar por aqui a fora. vamos cortar aqui o excesso. Pronto, está feito. Metemos em toda a lateral. Pronto com E depois é só encostarmos e fecharmos e também, a caixa. Quando nós formos, quando nós formos encostar a tampa. Quando nós formos encostar a tampa ao perfil, ele vai acabar por fazer um selo. Eu vou, eu vou mostrar isto com aquela, com aquele acrílicozinho que eu te pedi ao e ao cabo. Nós podemos fazer essa demonstração aqui, ou seja, nós colocamos. Vamos colocar aqui. pode começar, É só para verem como é que ele faz o corte. -se. Então. Este é um material técnico da Leroy Roi é um espetáculo. Verdade, deu logo aqui para exemplificarmos a fita. Então, aqui no então, aproveita-se tudo. ver se, se eles conseguem ali com um bom plano ver esta solução e aqui eu aqui é um bocadinho mas se dá para corrigir ok os dedos então o que é que vai acontecer eu quando colocar a caixa colocar assim ele vai fazer ali um esborrachar e faz o isolamento ele está daqui, a pressionar aqui? Ele está a pressionar toda à volta e a partir daí já não vou ter... Deixa eu pôr assim a ver se dá para apanhar todo. Eu A caixa ela, ao esborrachar, vai isolar por completo a passagem do ar. Pronto. Isto e são pronto. uma solução super simples para as caixas dos stores. As pessoas às vezes é, começam a isolar, querem pôr placas de esferovido, mas a placa de esferovido cai para dentro do store, o store deixa de funcionar. e que trabalheira! Depois alterar o tudo! Basta, basta só ter de ter uma fita à volta do perfil da tampa e está resolvido. Bem, e tu te aconselhas a colocar tanto a sistema da Tesla como esta fita aqui, que nós utilizamos da Axton na mesma caixa de store ou usamos uma ou outra solução? Não, uma ou outra solução. Não precisamos estar a usar as não duas. Não precisamos estar a usar as duas, não há necessidade disso. Uh, podemos colocar, assim, assim se forem as caixas de store antigas, que geralmente é cimento e tijolo, vai ser sempre complicado colar isto. Pois. Se for as novas caixas que são de, de PVC, é super simples, cola-se e está resolvido. Agora no tijolo, espíritos. no tijolo a cola vai acabar por se por descolar e, e enrola-se no store e depois temos que andar sempre a desmanchar, a desmanchar o store. Mais Muito alguma bem. dúvida aí online? Até agora não, mas João... Que estás a explicar de forma uh, exemplar por isso é que não temos tido aqui perguntas quero eu acreditar que é por isso que não fazem vossas questões, não seja por timidez um, João, então agora fazendo aqui um, quase um resumo uhum. uh, antes de terminarmos ainda temos algum tempo Se um cliente que vá à loja Le Roi Merlin um, quais são as informações principais que tu achas que é importante colocar para um colaborador Le Roi Merlin? Então, primeiro ele tem que tirar mínimas medidas daquilo que quer calafetar, ou seja, só vai calafetar uma porta, ter as medidas de todo o perímetro à volta da porta ok, para ter a medida, a medida completa da porta elas a mesma coisa, se for se for para cortar para, para uma régua de portas, as réguas geralmente vêm acima de, de um metro mas há umas aqui, a imitar madeira só tem 93 ou seja, é a mesma conversa vamos ver qual é a medida da largura da e porta e depois fazemos a e adaptação a uh, nível de, de do pelo para a janela de correr a mesma conversa tirar as medidas quantos metros é que tem uh, atenção com uma janela de correr uh, as medidas uh, se pode segurar aqui só okay. as medidas vão um ser uma vez duas vezes três quatro cinco e seis ou seja ah, uma tem janela que ser as duas, os dois lados não pode ser só uma uma janela de correr tem sempre um lado dentro e um lado fora para calafetar okay. ou seja este este este pelo tem que ser sempre calculado de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado e do outro. Portanto, este lado pode não ser igual a este. É importante termos as medidas dos dois. Não, basta tirares um e multiplicar. O único que não precisas multiplicar é este. Porque este só lado. tem de um, de um lado, mas na outra janela também só tem de um lado. Oh, okay. Então, se, quando nós tiramos as é, é, é fazer sempre é duplicar. Por isso é que estes rolos vêm com, são não estou erro, seis metros. Pronto, seis metros ainda é muito metro. Ah, ainda sobra. Ainda sobra. Foi mais, mas põe muitas janelas para, para calafetar. Tempo está aqui, por exemplo, Este rolo traz, traz 6 metros, uh, 6 metros exatamente, traz, traz 6 metros, 6 metros, se for aqui começar a medir, estás a ver? Eu aqui tenho 30, 60, 180 e vou por aí fora até chegar, ok, preciso 3, 4 ou 5 coisas destas. É comprar as 3, 4, 5 coisas destas. Temos aqui mais uma questão, portanto chamámos aqui para as pessoas não ficarem tímidas a fazer as suas questões. Uh, a senhora Helena Costa pergunta, como isolar as caixas antigas? Há alguma solução? assim há esta solução na tampa, colocar, há também a possibilidade de ir, por exemplo, a materiais de construção e comprar uma placa de esferovite, ou seja, eu no, eu no perfil, eu, eu na, no, nas casas antigas geralmente há um perfil em madeira, onde, onde encaixa a tampa, eu posso também com, comprar uma, uma placa de esferovite, corto à medida e a placa de esferovite vai entrar aqui sobre pressão okay. e faz um isolamento. também hipóteses. Se eu tiver com medo que a placa de esferovite caia para ali, então vou colar a placa de esferovite à tampa. E Então a ah, tampa vai servir como se fosse uma rolha, uma rolha gigante. E vai estar ali. Uh, vai as estar tampa, ali as uh, não vai, não vai ocupar qualquer tipo de espaço porque a placa de esfera vai trabalhar sempre dentro. Ou seja, a tampa encosta aqui, mas a, a placa de esfera vai estar aqui dentro. Ou seja, não vai, não vai esturvar qualquer qualquer mecânica do store. Muito bem. Então, mais alguma coisa importante que queres aqui deixar ao nosso workshop? <risos> para os clientes. A única que eu tenho aqui. É o teu momento. É o meu momento. Eu tenho aqui mais uma, que é a de basculante. Quer ver se eu consigo encontrar aqui no meio disto tudo. Ok, existe esta, faltou falar, e a de basculante. Então, esta é uma calha bastante grande, e a de basculante é esta. Então, nós há bocado estávamos a falar naquela, naquela da tesa basculante, mas era de pelo. Nós temos aqui da marca da Burcasa a mesma conversa, mas em alumínio e borracha. Ah, essa também precisa de parafusar. Sim, estas, estas são, são calhas que vão, vão trabalhar na, na dobradiça da porta e elas convêm de ser mesmo parafusadas porque elas vão fazer uma pressão ao chão. Ah, okay. Ou seja, o que isto vai fazer é, eu vou tentar simular, simular aqui na, na, na mesa, a, a, a ripa está apareçada na porta e está com este distanciamento ao chão. Uhum. E quando ela encosta na porta, a ripa vai fazer este movimento. Vai para basculante. cima ah. Ou seja, Isto que está aqui atrás é uma molinha. Pronto. E o que ela vai fazer é, quando a porta está fechada, ela vai fazer este movimento ao chão e a borracha vai selar, não deixa passar águas. Quando a porta abre, ela levanta ligeiramente e a porta abre sem arrastar no chão. Com o problema destas destas de, das ripas, de, das portas com, com borracha, é que se houver areias, para dentro de casa arriscam tudo. Pois. Então o que esta faz é isto mesmo, é, ela levanta ligeiramente e a porta abre sem sem arranhar isto uh, junto ao chão. Quando a porta fecha, ela baixa e faz o trinco. Adapta-se bem e a nossa porta. Sim. Muito Ou seja, bem. nós temos soluções praticamente para tudo. O truque é chegar lá e dizer, tenho uma porta com estas características, quais são as soluções? Fica um é muito curiosa que aquela que tu mostraste aí há pouco. É Essa transparente. Esta? Exatamente. Esta é para colocar no perfil da porta. Perfil, não, na, na parte de baixo da porta. Geralmente são portas. Aqui o único defeito é que nem todas as portas têm as mesmas larguras. Esta entra por aqui afora. Sim. Vamos entrar por aqui afora. E está feito. Se a porta for ligeiramente a folga muito grande, nós podemos também ajustar baixando ligeiramente porque isto faz pressão. Pronto. O que é que ela tem por baixo? Tem quatro, quatro ripas de, de plástico. Porquê estas quatro ripas? É só para barrar completamente a passagem de, de poeiras, animais e tudo mais. Os insetos passam por aqui, por aqui, por aqui abaixo. Então tens sempre. Mais uma mais uma de reserva. Okay. Isto, isto para portas que, que têm abertura uh, para dentro e para fora, por exemplo, também é é ótimo, porque ela faz ela tanto dobra para para dentro como dobra para fora, estás a ver? Uhum. É super maleável. E adapta-se a qualquer porta dentro destas medidas. E estas são colocadas assim. para interior ou exterior? Estas qualquer são mais uma? para exterior. Estas, estas assim são mais exterior, que é para não entrar a bicharada, não entrar a uh, águas. Muito bem, Por acaso okay. eu não tinha visto essa, fiquei agora curiosa aí que tu mostraste. São alguns modelos que só, só há novas, mas uh, nós tendo as referências conseguimos sempre mandar vir. Fazer uma uh, encomenda, fazer não é? Encomenda. É um produtor. Sim. Okay. ok. Não sei se, se tens mais alguma, questão, alguma coisinha que queiras dizer. Está tudo, acho que está tudo, acho que não me esqueci de nada, mas pronto, o próximo workshop nós tiramos uh, as, as futuras dúvidas. Okay. ok, obrigada João, mais uma vez pelo teu, por este workshop, mais uma vez fiquei maravilhada aqui a ouvir <risos> os teus ensinamentos <risos> e penso que toda a gente lá em casa também ficou, tens aqui um dom que é a obra Paulo Romerlan, Obrigado. que explicas muito bem, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Em casa também, muito obrigada por ter assistido, por todas as questões que fez. Se houve, houve alguma questão que não foi respondida, não se preocupe que nós, posteriormente, juntamente com o João, vamos responder. Uh, já sabe que pode uh, rever novamente este workshop uh, no nosso canal de YouTube e também uh, no nosso site é lerroamerlame.pt. Na próxima semana vamos também ter mais um live streaming uh, no dia 5 de Março. Uh, peço desculpa por na próxima semana... Dia 26 de Fevereiro. No dia 5 de março vamos ter mais um workshop. criou Peças de Arte Decorativa em Cerâmica. Uma homenagem ao Dia das Mulheres. Uh, portanto, da minha parte é tudo, do João também. Muito obrigada. Já sabe, pode rever novamente este workshop também no nosso Facebook. Obrigada e até à próxima.